Não importa o cargo nem o tipo de trabalho. Na maioria das vezes, as tarefas profissionais consomem grande parte do nosso tempo que poderia ser usado para outras atividades. Aí vem o cansaço e o alto nível de estresse e você percebe que é momento de tirar férias. Ah, as férias. Um período de descanso garantido a todos para curtir a vida. Parece simples, né? Mas não é. Antes de planejar a viagem e o destino dos sonhos, é importante o trabalhador lembrar que quem decide sobre as férias é a empresa. E por isso, precisa negociar. O empregado ele não pode programar suas férias sem antes tratar desse assunto com a empresa. Porque é a empresa que vai dizer o um momento oportuno. Claro que pode haver um acordo entre empregado e empregador sobre o melhor momento do usufruto, mas diz a legislação que é o empregador que define o momento. Então, se você está em busca dessa folga prolongada nos próximos meses, preste atenção nestas dicas. Antes de pedir férias, confira as regras da empresa. Depois, verifique o que ainda resta de trabalho a ser feito. Se for algo muito importante para a empresa, é melhor adiar o pedido. Ao falar com o empregador, deixe claro que as férias que você planeja são apenas uma sugestão. Escolha um bom dia para conversar com os empregadores. E aceite o seu destino. Pode ser que a empresa negue o seu pedido. É bom lembrar que na hora de negociar as férias, o patrão pode dividir o período em até três vezes. A reforma trabalhista trouxe essa inovação, então já está valendo desde novembro do ano passado, a possibilidade de ser fracionado o gozo das férias. Agora o empregador pode conceder as férias em três pedaços, vamos dizer assim. né? Então, o empregado vai poder gozar essas férias em três momentos diferentes durante o ano. Então, desde que nenhum desses períodos seja menor do que cinco dias e pelo menos um deles tem que ser no mínimo de 14 dias. A juíza explica ainda que caso as férias sejam fracionadas, o pagamento também poderá ser feito da mesma forma. Agora, se o trabalhador tem férias vencidas e a empresa não permite a licença, há punições. Se o empregador não conceder as férias para o empregado dentro de um ano após o primeiro ano de trabalho desse empregado, essas férias passam a ser devidas em dobro. Então, quando for conceder as férias desse empregado, ele vai ter que pagar dobrado o valor das férias. A reforma também não trata da possibilidade de conceder essas férias de forma fracionada. Assim como não trata da possibilidade, também não veda Lembrando que, seja fracionado ou seja com 30 dias direto, o valor vai ter que ser pago em dobro, porque já foi escoado o período concessivo das férias. Após todas essas etapas, o trabalhador pode fazer como a Vanessa, de Rondonópolis, em Mato Grosso. Ela acabou de chegar de uma viagem inesquecível que fez as montanhas geladas do Chile com o namorado. Mesmo tendo programado tudo com muita antecedência, Ainda teve imprevisto na hora de voltar ao trabalho. Nós só tivemos um imprevisto ontem, né, que era para ter, já era para mim estar na minha cidade hoje trabalhando, e aí eu tive que ficar mais um dia aqui em Cuiabá, sul do interior, e aí por conta de questão aérea, de voo, porque ontem caiu as temperaturas, então os, os voos ficaram atrasados. Mas assim, de restante foi tudo tranquilo, a gente conseguiu aproveitar bastante graças ao planejamento que a gente fez com uma antecedência.